Carlos sempre passava pela rede pública de saúde, onde esperava meses para ter um atendimento precário. Quando era mais urgente, ele gastava boa parte do seu salário para ir a consultas e exames particulares caríssimos. Carlos até chegou a fazer um plano de saúde, porém devido à carência só poderia ser atendido daqui a alguns meses, até que conheceu o cartão de desconto Saúde Open Line, uma opção inteligente e personalizada para promover a qualidade na saúde da população por um preço acessível onde os descontos podem chegar até 90%. Agora ele conseguiu marcar seus exames na rede particular para a mesma semana, pois o cartão não tem carência. E o melhor, não tem mensalidade. Você paga apenas uma pequena taxa de adesão. Além do mais, Carlos pode agregar sua família ao plano sem custo algum, sem limite de idade e restrições a doenças pré-existentes. Tem acesso a toda a nossa rede credenciada, Cuide da saúde de sua família, assim como Carlos e mais outras 220 mil pessoas. Cartão de desconto Saúde Open Line. Ligue agora para mais informações.